Da ação, que agora já está começa a valer para o pessoal que estiver interessado em participar da. Estreia do Arquivo X, já foi a estreia, trena. série exclusiva, e, né? O que está acontecendo com você? você esqueci, série, né? eu esqueci, perdão. <risos> tá certo, para todo mundo participar, uh, sábado às 10h30 da manhã vai acontecer uma sessão de cinema fechada para quem gosta do Arquivo X. Já assistiu o filme? Então leva a namorada que estava sem grana para levar, então leva. É só ligar para a redação, deixar o seu nome com o pessoal da produção para você garantir os seus convites e participar nesse sábado dia 29 dessa sessão fechada para os assinantes da NET Campinas lá no Galeria 6. Cris, recado? Não, nenhum. Pode, pode. Também tem o Antônio Nóbrega. Três convites, três pares de convites para você assinante. Liga para cá, 7562299, Para curtir hoje. O show de ontem falaram que foi maravilhoso hoje. Antônio Nóbrega no Castro Mendes, a partir das 21 horas. Liga para cá que temos três... Convites duplos para você que estiver interessado em conhecer um pouco mais de Antônio Nóbrega. Fernanda. Sim, agora você que fala espanhol, castelhano, começa a conversar com a Thalisa, que eu quero saber de onde ela veio, como é que ela começou. Acho que todo mundo aí em casa que não conhece muito bem essa história está querendo saber. Beleza, vou treinar um pouco que minha mãe me ensinou. Começar aqui. Vou, vou a treinar. Pô, vou falar em espanhol? É, preferisco português ou inglês? Português, vamos português. começar. Da, mais fácil, já que estamos no Brasil... Thalissa, da onde você veio? Eu nasci na Califórnia, mas meus pais são italianos. São meu sangue, minha cultura é mais italiana. Depois trocou um pouco, porque morando na Califórnia e viajando muito, minha cabeça é um pouco mudada. Quando encontro meus irmãos e minhas irmãs, estão um pouco diferentes, Porque é verdade que viajar e encontrar gente, te muda um pouco o caráter e na, na, personalidade però sono sangue è italiano sangue forte né come si dice molto io sono molto determinata come si parla determinata acho che la determinazione la vita è tutto se preparare e tener un sueño e ser determinato e nunca arrender è la chiave, chiave per la vita la chiave per la vita e también acordar sempre con un sim sí, com novas esperanças por tudo, anche por as coisas simples ela já, ela já veio pela minha vida para viver mais feliz foi, não sei sé. e os bailarinos, você, seu nome por favor Patrick Patrick, você conheceu a Thalissa, como você conheceu a Thalissa? é, lá trabalhando <risos> <risos> trabalhando você sempre foi bailarino? sim, sí, sim, sí, sí, sempre é bailarino então aí você conheceu a Thalissa no, no meio, no meio da música, no meio de show, no meio de como? é meio de show, ela contatou nós outros para bailar. Sabes, eu queria, estava buscando, estava tentando de verdade, de um, trovar dois dançarinos, ou quatro, que fossem bonitos, com bom corpo, porque muitos dançarinos profissionais são muito magro. Magro? Magro. Eu queria dois homens que estavam masculino verdadeiros, y que fueran bonitos y que también sabían cómo danzar, porque así justo para las mujeres como ellos si yo voy por un show eh, voy a olhar no sé, Madonna, Janet Jackson, si veo danzarinos que son buenos bon, pero bonito bueno, por mí, oh, ellos quieren su parte so, fui, yo fui a buscar a mi enamorado, buscando un moto y ve que ahí estoy aquí este aquí, él es coreógrafo también e não são viados Gostei, gostei dessa <risos> última frase. O so, que você acha disso? É verdade que a mulherada quer ver mesmo bailarino bonito, musculoso no palco? Lógico, lógico. <risos> tem que ser bonito, tem que dançar muito bem, tem que ter o corpo muito bonito. Eu acho que acima de tudo, assim, é, tem que ter uma performance extraordinária, né? Tem que ser pra cima, né tem que ter vontade de estar... Tá de estar tá fazendo, de estar tá desempenhando a profissão não somente assim por grana ou estar tá no palco ai, ah, estou dançando, não, tem que gostar mesmo. Tem que contagiar o pessoal que está assistindo, né? Principalmente acho que dança é tudo. Acho que começa a partir do, do pessoal que está dançando, está demonstrando e eles começam a contagiar o pessoal, começam a mostrar passos novos e tudo mais, não é verdade? É, yeah. coreógrafo. coreografam e acho che un buon coreógrafo precisa danzare non solamente per ele stesso, perché danzare per rappresentare una canzone è diferente di danzare in un ballet, in un teatro. È un coinvolgimento. Come cantar se si io canto per me a me, canto nel mio studio? E io tento lembrar alcune volte, acontece che una persona è cansata o oh, sta facendo un double show e, uh, mas tento estampar um sorriso na minha cara verdadeiro Porque acho que a gente que te pode olhar, se si olha a tua cara um pouco, eh, pode olhar se si você é sincero e está divertindo se ou não. Pode fazer... é como nas fotos, não? É Quando... Sorriso falso. Também na televisão, acho que você... Algumas pessoas... a televisão pode ser falsa. Há algumas pessoas que são muito sinceras na televisão e na vida privada muito chata, ao contrário. Verdade. Então, Fernanda, tem... acontece isso com vocês, vocês só são chatos na vida de verdade? assim, não, não. não. Eu odio a gente chata. Vou conversar um pouquinho com o pessoal da DUDED para saber um pouco de vocês. Vocês estão, vocês estão começando ou não? Na verdade. Eu acho que a gente está sempre começando. A vida da gente é sempre começar. Então a gente já tem uns três anos de DUDED E aí tem horas que a gente começa a andar para frente, depois andar para trás. Não, mas agora a gente está num momento muito legal, estamos crescendo bastante, estamos com um show novo, com um trabalho novo, com músicas novas também do grupo. E, e sempre assim, como a Thalissa falou, sempre pensando para frente, positivo, sabe, para a gente poder almejar o que a gente sempre quis, né? Que é, que é fazer assim, um sucesso nacional, um sucesso mundial, que é o nosso desejo, o nosso trabalho, que a gente com muita garra está tentando fazer isso. Que tipo, vai conseguir. que tipo de música vocês fazem? Dance Music. Nós somos, nós somos seguidores da Thalissa Ih, tá rolando um fanatismo Aqui é fã, é fã? Com certeza, com certeza Ah não, não. aqui é puxa saco não Não, mas é verdade, a Thalissa é tem um trabalho reconhecido no mundo inteiro É uma pessoa fantástica, uma pessoa legal E a gente trabalha com a, com a dance Ó oh. Não, a gente trabalha com a, com a dance music Bem na linha assim, na linha dance pop Que é, que é bem a praia da gente E também a gente mistura com ópera dance também Que é o trabalho da gente mais forte é a ópera dance que é uma coisa tem que tem chamar a atenção também. Não? Que não é fácil de fazer. É, requer um certo estudo, um pouco de técnica, né? Então a gente também se aprimora nisso também, né? Então, é, e isso acaba diferenciando bastante o trabalho nosso, que é exatamente isso, né? Que é para a gente também sobressair do, do, diante dos grupos. E o que, que significa do that? Do that. Do that é, é um termo que nem se utiliza mais na língua inglesa, né? Quando a gente esquece, esquece o nome de alguma coisa, a gente fala, sei lá, what the dad, que, então a gente, as pessoas é, substituíam por do dad. Se pegar o dicionário, que quase não encontra mais, você vê assim, troço, bagulho, <risos> negocinho, então é, é exatamente isso, é uma troca que existe da, das palavras quando a gente esquece. Aqui é bagulho, breguete, aquela coisa, né? Vou conversar então agora um pouquinho com a Jo, que também é da do dad, do troço, do bagulho. Do bagulho. <risos> Lógico que não. Jo, como é que você começou a cantar? Foi uma história, assim, muito complicada. Na verdade, eu iniciei como atriz, sempre fui atriz, desde muito pequena. E eu estava fazendo uma peça de teatro infantil. E a gente se encontrou no estúdio, no estúdio do Vão Zubim. Uh, e eu cantei um trecho de uma, de uma canção uh, para o teatro. Ele gostou, me convidou para cantar. Fez um teste e falou, nossa, gostei da sua voz, legal, tá, o visual também combina. Como a gente tem, assim, um visual bem parecido, né? loiro de olhos azuis. Então, combinou. E desde então, assim, eu nunca... Meus pais sempre foram cantores e tal. Mas, na verdade, eu nunca, eu, particularmente, eu nunca... Eu nunca pendi, assim, pra esse, pra esse lado, né? De, de, de música. Mas é, aí começou a dar certo e não parei mais. Tá. Esse teste não foi teste de uma pessoa só, não, né? O teste é só você. Segundo ele não, segundo ele não Só vou lembrar o pessoal que está em casa Que quem quiser participar 756 O nosso telefone, se você preferir mandar um e-mail canal 25netcampinascombr A gente está ao vivo aqui direto dos estúdios do Canal 25 E você que está em casa Pode participar aqui com a gente, fala Cris Vamos para o intervalo, depois a gente volta com música Botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura. Presenta Antônio Nóbrega e o show Madeira que Cupino Roy. Dias 24 e 25 no Teatro Castro Um show musical. <fixos> para você que tá aí em casa, tá vendo esse bate-papo super contagiante, super gostoso. Liga para cá 7562299 ou se não use nosso endereço eletrônico, canal25.netcampinas.com.br. Agora vamos com uma música do Dudad. Pedir pro Fernando, qual vai ser a música? Uh, ela se chama Dreams Finally. Sim. Então ela é nova, é lançamento aqui no Chambers. para você que tá curtindo o Dance. Vamos, vamos começar? your dreams yeah dream of me who where your dreams dreams finally yeah you feel complete at the high sea and have a need walk in golden fields one and all one by one in open air. Oh, by degree Maybe it could be Under your feet All emotion in your hands Try to dare you understand All emotion in your hands Try to dare you understand When I see your lips I just can't resist And I wear your dreams Hello kid, when I see your lips I just can't resist and I wear your dreams. Hello kid, and I feel like you're waving me. Wearing your dreams, dreaming at the high sea, dreams finally. Who wear your dreams? Yeah, dream of me. Where your dreams dreams finally ahead. Uh -huh. uh -huh. I see and have a need to walk in golden fields one and all one by one and open night the hours by degrees maybe it could be under your feet all, all the motion in your hands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 Where in your dreams, dreaming at the high sea? Dreams finally. Who are your dreams? Yeah, dream of me. Who were your dreams? Dreams finally. Uh -huh. Uh -huh. Dream of me of dreams, dreams, dreams, dream, me Muito bem Muito bem Fernanda. Gente, eu tô passada. Queria saber a opinião de vocês aí de casa, 756-229999, nosso telefone, pra você ligar pra cá e falar o que vocês acharam. Gente, muito, muito legal. Aprovou? Aprovei. Muito, muito. muito. bom. Perguntinha chegando. Débora Bernardi, da cidade universitária. Elogia o show da Thalissa na Rodas. Pergunta quantas vezes você já veio pro Brasil? Eh, acho três vezes, quatro, ele sabe tudo. Ele sabe <risos> tudo. A primeira vez, però, estava um, a baixar, però, era um fim de semana com cinco shows, muito, muito forte. Quando é tempo de Because of the Night. Acho que era 93, quatro, ele sabe melhor que eu. É o maior fã da Thalys Edgar, de aliás, aliás, deixa eu ver, uma... já virou amigo, né, Thalice? É um amigo, realmente. Sim, sí. vamos a comer? Juntos? Não, adoro ter relações eh, boas quando há um amigo, sabe? Bom, mais perguntas? Uma coisa legal. A Joyce Mara do Taquaral pergunta o seguinte, Thalita, quais são os cantores brasileiros que você mais gosta, o que você acha da música brasileira? Adoro a música brasileira, eh, me, gostei muito agora, mecha Cadeira, Vini, Vini, que é uh, o nome de uma minha amiga, de Karina, se não me falto. E gosto muito de Gabriel O Pensador, que uh, escutei a primeira vez que estava aqui. Lá. Eu lembro. E agora é famoso, muito, muito forte. Adorei. E anche um cantor, não sei como se chama, que fiz dois domingos atrás Xuxa. Xuxa al posto de Xuxa. Vete Sangalo, mulher, homem. homem. Alexandre Pires, e é isso. Eu tenho uma gravadora minha de um ano atrás. Se eu podia, sinhala a ele. Muito bom. E Edgar, parabéns por ter chegado onde você queria. Um beijo. A Joyce está mandando isso Edgar, conta um pouco dessa história de você. Rapidinho. Você é assim, você gosta mesmo É fãzão da Thalissa Conta um pouco dessa história, quando é que começou? Bem, começou em 92 Quando ela lançou Because of Night Com o coro ainda E daí em diante eu comecei a seguir O trabalho dela Os, os outros singles que saíram é Fire Love, Something Going On Até ela entrar em carreira solo com iPhone Love, né, que estourou aqui no Brasil Também Canta um pedacinho de alguma, vamos ver se é fã mesmo iPhone, não, Falling Love Collem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E singe high, ri, ri, singe ho Just says for my love that I can't let go High, ri, ri, ri, ho Just says for my love that I can't let go Quer dizer, e você assim, desde a primeira vez você já viu o show dela, como é que foi? Primeira vez que vi um show da Thalissa foi quando ela veio pra cá em 94 e seguiu depois em 95, 96 com o Dens e agora em 98 que eu pude me tornar amigo dela e... É um sonho realizado Mais do que um sonho realizado, acho que... É, Quem é lindo! que você acha disso? É muito gentil, é uma pessoa inteligente Eu gosto... Por que, que ri? porque se você está rindo, Patrick? Você fala, pode falar galina? Isso é um galina. E quando se fala uma coisa seriosa, ele ride. Verdade, não. Tengo verdade. tenho amigos, não? Em todos os países. Talvez, há amigos que não sabem quando parar, sabes quando, quando liga 30 vezes. Ele é muito inteligente, muito cortês falamos. E tem uma personalidade que eu gosto e... É um amigo que tenho no Brasil. E tenho um, um, um pouco, não muito, muito. Tenho muita conoscência, mas poucos amigos. Ele vai ser um. Ih, já ficou. Quero saber do Renato. Renato, você também é fã. Como é que começou a sua história com a Thalissa? Olha, eu sou fã da Thalissa e de uma outra cantora de dance music, Wigfield. E eu tenho um fã-clube que consegui oficializar há pouco tempo, com a Paradox Music. E eu trabalho assim, com muitas pessoas. Quando eu anunciei o fã-clube, milhares de cartas chegaram. Querendo saber da Wigfield e de outros cantores, que o fã clube é da Wigfield e falamos de outros cantores também. E a história minha foi a mesma do Edgar. Toda essa sequência de shows você foi atrás, do jeito? Sempre atrás consegui, comecei a importar revistas da Alemanha. A maioria dos CDs que eu tenho da Wigfield, tenho alguma coisa. Tá vendo? Vamos ver se é fã mesmo. Vamos ver se é fã. Ela também é sua amiga. Olha. Wigfield. <risos> ali, que conhece o Wigfield? Do you know Wigfield? a yes, Sandy Charlotte Carson. Aqui é os fanzines que nós mandamos pro, pro pessoal do fã clube, pra gravadora e pra pessoal da rádio também E aqui é... algumas. foi no show dela quando ela veio aqui? Foi, fez em Valinhos ou vinhetos? Eu, eu não consegui, naquele tempo, não... porque eu ainda sou de menor naquele, Naquela época eu não podia Não podia entrar, mas a partir de agora eu vou acompanhar tudo Lógico, Quero é... Tudo da da Alemanha, material da Alemanha que eu consegui. Temos fotos dos shows dela aqui, Quer ver aqui, ó, show dela daqui é o ingresso que foi dado. conseguiu o ingresso, mas vi no show. Nada, aqui fotos. Aqui é os shows dela no Brasil, aqui coletâneas que saem com o Ed Field, a gente pega tudo, cartas que eu mandei para as revistas, divulgando para os jornais. Thalissa nós também estamos, tem muito pessoal, inclusive teve um show que ela fez na. Lá em. Aqui na Rods mesmo, teve um sócio do meu fã clube, fanático pela Wigfield, e foi e disse que. Foi com a camiseta da Wigfield e chegou lá perto dela, cantava, disse que conseguiu, não conseguiu dormir à noite, porque conseguiu encostar a mão na Thalissa. E até é, esse negocinho que ela usa aqui, teve um show que ela deixou cair. E ele conseguiu, pegou e colocou. Colocou. E conseguiu. E conseguiu um autógrafo da Thalissa aí. E, e disse que guarda sete chaves aquilo lá. Então, é uma coisa que deixa a gente contente, porque a gente tá trabalhando. Eu sou fã. Sou fã. Você não tinha chegado assim tão pertinho dela? Não. não. Primeira vez. Força. First... Yes. Vai ter que rolar um beijinho e um abraço. Eu quero ver. muito prazer. Tá, lindo. Que lindo. eu queria falar? É. De un año atrás abrí una grabadora pequeña, empecé a producir una cantora que se llama Simone J. No sé si conoce aquí. Acho que la canción pues se conoce. Esa es mi primera producción. Ma es lo que quería hablar es que en internet estoy haciendo una página web que va a salir del 5 de septiembre donde podéis probar todas las fotos de mi pequeña shows, podemos hablar, chat line, todos. ¿Tiene sí, interés ya? No, va a ser lovingcolors.it Loving Colors. É, só procurar. Procurar o Edgar, Edgar, qual é o seu telefone de contato que você vai ter? É 2695003. 2695003. Ah, tem mais pergunta O é. que era seu namorado. Brincaram. Ele é livre agora. Pode se candidatar. Quem é fã da Wigfield pode se candidatar. Pode ah, ali. Pergunta do Marcos do Castelo, perguntar a Thalista se há possibilidade de levar o pessoal da DUDED para fazer show no exterior com você. Que é ideia, é que ele está perguntando se tem como levar a DUDED com você para o exterior. Leva junto. Estamos tentando fazer um business. Ele escutei lá coisas, vou voltar para a Europa, e escutar com meus sócios, tentar fazer um negócio. Sim, seguramente. Daqui a pouco o DUDED não está mais aqui em Campinas, nem no Brasil. Fernando, o que, que você acha disso? Eu acho fantástico, né? é o que a gente sempre está procurando, né? é uma produção, uma produtora, tudo que possa... A gente tem uma gravadora a Fields atualmente, mas agora já estamos até terminando o contrato com a gravadora e estamos tentando partir para uma próxima agora. E se tiver um, um convite da Thalissa, já arrumamos a mala hoje. <risos> Pronto, já estamos indo embora. Como as meninas tratam você? A cara da Thalissa. Como, tá como, como relacionamento. <risos> o seu relacionamento com as fãs? Bueno. Bueno. <risos> Chegam e ficam, ah, dá meu um autógrafo. <risos> não, não mais, assim. <risos> Verdade. Você tem que sair correndo? Não. não. Eu não, não, não, como é que se fala? Oh. Oh, oh, miedo, miedo, non ho paura Non hai Miedo No, non hai paura non, non tiene paura ah, Anzi, mai, garota Ai, ah, ele che è mai, lei non hai medo Guarda, è una cosa allucinante In Spagna stava in medio di un monte di garotinhas Che stava maciucando lei, perché é loco nella cabeza qui Elias é mais, ele é mais uh, carinhoso, mas uh, como é com você? Como é o relacionamento com as fãs? Como é? Como é o seu relacionamento com as fãs? É mais tranquilo do que... Mais tranquilo? É. Que falou mais tranquilo? Que fa é mais profundo. profundo? Não tranquilo, profundo sim, um pouquinho, antes sim. Não, é, não fala, asculpa! É, assim, elas agarram, querem te pegar, te beijar, assim? Sim. Si. E eu cada vez lhe minha casa, esta minha casa. <risos> não, não é verdade, não é verdade. O problema é quando se volta para a loro casa, que todos têm direitos, talvez, ligam na própria casa. E sempre para a mitad disso, onde portam meus dançarinos. E eu sempre falo, eu não sei nada, eu não vejo nada. Porque, como todos, tem uma vida privada. Um, dois, três, muito bem. Perguntas aí, que um intervalo depois a gente volta só tô para chamar intervalo hoje vamos chamar intervalo depois a gente volta voltamos a falar ao vivo do estúdio do canal 25 lembrando se você quiser participar nosso telefone é o 75622999 ou se não use nosso endereço eletrônico que é canal25 arroba netcampinas .com .br. isso também serve para você ligar para poder participar da sessão fechada no Galeria 6, com o pessoal do Arquivo X. Então liga para a redação que ele vai anotar seu nome e dar maiores informações lá. 756-2299. Chegaram perguntas a Luizio Banvar. Vila Lídia, achou muito boa a apresentação do Duded e da entrevista com a Thalissa. Muito obrigado, muito obrigado pela participação. Fete, o Fete da Lesbia, pergunta. Duded, o que vocês acham do dance brasileiro? Por que cantam em inglês? Bom, o dance brasileiro atualmente está em fase de expansão, está em fase de crescimento. Já tem alguns grupos, no caso o Sect é um dos primeiros grupos aqui de São Paulo, tem o N Seconds também de São Paulo, agora tem a do Dead aqui de Campinas, tem alguns grupos também no Rio de Janeiro. Então está começando, agora está começando a ter credibilidade o dance nacional, né? Então isso já, já é um aspecto legal. Agora, o fato de, de cantar em inglês é uma questão de opção da gente, tá? Porque a gente sabe, infelizmente ainda a dance, ela vem toda de fora. Então, geralmente é cantado em castelhano, em inglês Então a gente também tem que adaptar um pouco ao mercado também estéreo e no, no que as pessoas também estão ouvindo. As pessoas, o brasileiro não está acostumado ainda com a dance em português, mas a gente tem até música em português, dance em português e na oportunidade certa a gente vai fazer em português com certeza. Teve um agora que é o Vini, né? que está é, estourando. Exatamente, já tem grupos que estão começando agora a cantar em português. Eu acho que é um processo. Né? A dance, o que eu falei, a dance é uma, uma música que vem do exterior e o Brasil agora está assimilando, está crescendo. Então nisso tudo eu acho que o Brasil o Brasil vai chegar, a mesma coisa que está na Europa nos Estados Unidos. A dance no Brasil vai ser a mesma coisa, com certeza. Mara mesmo. Também chega uma pergunta do Feth. O Feth é um DJ de uma casa noturna de Campinas, da Lesbia. E ele pergunta para você, o que você acha do Tecno, do tecno e do Garage? Adoro Garage. É, me gusta muitíssimo. É, da Tecno lá, me gusta menos. Però ora non puoi parlare di tecno, tecno, garage, garage, è tutta una mistura. también quando producimos tento sempre pegar un groove di garage, mis DJ, mis DJ, mis DJ, mis DJ, poner una melodia più commerciale. Ora, feliz, felizmente puoi misturar tutto, so, però mia preferita è garage, Ad, sì, más che tecno. Uma banda que você, aquela banda que te acompanha sempre, um CD que você tem no Discman, onde você vai, você escuta sempre. Um, ah, um CD, que eu sempre tra... é, Pearl Jam, é, Garbage, adoro Garbage, Pearl Jam, Nirvana, é um clássico para mim, Nirvana Unplugged, é, Stone Temple Pilots, adoro, pero gosto também de Babyface, adoro Janet Jackson, é, Sí, some hip hop. Acho que hay buena música en cada en cada sectores, sí. Y cuando preciso ensayar, alora trazer tra tra tra tra conmigo Mariah Carey. Adoro Tony Braxton, porque mi mismo range. Soy practice por para pegar un poco de sol que, que la música negra americana tiene. Para mejorar. A música negra é contagiante, na verdade, é aquela, ela, você escuta, você começa a dançar e começa a mexer. Yeah. E, e também, para uma cantora, é, é como um training, porque eles jogam com as notas de uma maneira diferente que rock. Rock, para mim, é mais natural, pode ser porque é a minha cultura. Eu adoro, não sei se você conhece, Li Andreoni, Alanis Morissette, oh, Nothing's Fine, I'm Torn, essa é a música que eu gosto, Pero ela é, é a mais natural. E tento sempre de, de stretch, de ampliar meu range, minha qualidade, minha cabeça. sou tento escutar e aprender coisas que não sei bem como fazer. sou por isso training com Mariah Carey. Mariah Carey é um exemplo claro, né? Será que o pessoal... Vocês querem perguntar alguma coisa? O pessoal do fã clube quer perguntar alguma coisa? Porque aproveite essa oportunidade, pelo amor de Deus, aproveite. É, eu queria saber da Thalissa, ela canta a dance music, mas assim, quais cantores da dance que você gosta, assim, que você escuta mais, o que você pega assim, é, compara o seu som com o um deles, assim, é, o que você gosta mais, que você acha que o seu trabalho tá no mesmo nível? Respecto muchísimo a Alexia porque es una mi amiga primero, segundo porque tiene una voz increíble y porque es una que trabaja mucho seriamente. Respecto mucho a Simone J porque es mi artista y tal vez también porque era la cantora de Network. no sé si de vos se lembra. Memories of vos and you. Eh, respecto a mucha gente, es la, la más verdadera porque tenía un problema en la dance, que tenía muchas caras y la voz de otras cantoras. Es eso tal vez... Eh, a gente eu pensar a la gente que não estávamos verdadeiros, que estávamos artistas falsos Só so, tenho um monte de respeito por a gente que canta verdadeiro e que trabalha E que sempre há buenas me melodias sou de meus amigos assim eram muito, muito meus amigos do Unlimited Que eh, são triste que não canta nada mais E eh, Captain Hollywood era meu amigo e adorava eh, hmm, Deixa me lembrar Wickfield é minha amiga, mas não é próprio meu estilo, sabe, minha voz é mais grande eu gosto mais de voz, vozes como Alexia, para mim eu gosto, sim. Uma pergunta aqui da Cláudia Venzel, do Cidade Jardim, pergunta para os dançarinos, uma pergunta, ah, vocês têm namorada? Eu? Aqui não. Aqui não. Ok, é o mesmo. a mesma coisa. Então, fica de olho, o pessoal aqui tá livre no Brasil, não tem problema nenhum. É verdade. Não, aqui no Brasil, segundo eles. Natália Ribeiro, Vila Castelo Branco, do Dead. Cantem um hino da ponte. Que, como com é essa história? Como, que história é essa? Puxa vida. Não, mas é foi o seguinte. Ah tá, poxa da vida Não, isso aí foi o seguinte é, Eu peguei e fiz uma versão dance Bom, eu sou um ponte pretano, né? E eu fiz uma, a jo também é Aí eu, eu fiz uma versão dance do hino da ponte E levei pro pessoal de lá E o pessoal gostou, e tá virando maior qualquer coqueluche Esse hino da ponte preta, tá tocando em rádio Tá tocando no, no campo Já tá, vai ser comercializado dentro de pouco tempo Então, assim, a gente não teve culpa Na verdade, desculpa os bugrinos Meu pai é bugrino, meu irmão é bugrino né? É um defeito deles, mas tudo bem. Mas eu... eu sou ponte pretano <risos> é também. Ótimo, então, aqui o pessoal legal. Entendeu? Então a gente fez ensino também para homenagear o time da gente. E também uma divulgação, né? Agora surgiu os aí. <risos> Quer cantar um pedacinho do Rio da Ponte? Estandarte desfraudado, preto e branco é sua cor, ponte preta vai pro campo, pra mostrar o seu valor, ponte preta inflamante, ponte preta emoção, ponte preta gigante, Raça de campeão Muito bem, os mugrinos agora simplesmente é. trocaram de canal, mas não tem problema nenhum Os vão querer música para eles também de Conta... Sorry about the greens Então, João Paulo Jardim Von Thalissa, não consegui ir ao, no seu show aqui em Campinas, nós foi em Pedreira Parabeniza pelo trabalho e pede para mandar um beijo para ele um beijo grande, grande, sincero. Desculpa, tenho um monte de roseto, de batom. E, não, esta é uma minha ocasião para agradecer você. Em Campinas era um show maravilhoso, uma linda casa, muita gente animada. E, uma de elas serata que eu vou lembrar, como uma de mais bonitas. E talvez em San Pedro, Pedro, pedreira, pedreira, pedreira, era muito bonito, estava muito... Gente. Depois um pouco não aguantava mais respirar, mas obrigada pela presença, porque era realmente gente maravilhosa. E turnê? Vai começar alguma turnê agora, vocês estão começando algum trabalho aqui na região de Campinas? Não, agora eu vou sair do Brasil ao final de semana, vou voltar aqui para fechar um contrato com minha gravadora, estou concluindo uma coisa. E tenho um LP pronto, já finito, mixado na América. Em espanhol e em inglês. Acho que vai sair em inglês aqui no Brasil. Que vai ter baladas também, meio tempo, sabes? Assim. E vou voltar daqui a dois meses para fazer promoção eh, para promocionar antes de, de voltar para fazer um tour. Que vai ser diferente, seguro, seguramente. Esperamos que seja muito bom. Está acabando o tempo? Está acabando. Trago um recadinho aqui, ó. O tempo. Caminhado, vamos ter que encerrar, mas vamos encerrar com chave de ouro. Então. Primeiro deixar o contato da De é. quem sabe eles ainda ficam aqui no Brasil, em Campinas, por mais um tempo, senão vocês vão acabar indo embora. Fernando. Deixa eu falar com o Fernando. Fernando, contato telefônico, é a pessoa que tá, se se quiser. Telefone de contato, 019, que é de Campinas, 241-2538, de novo, 241-2538. 2538 é que acontece Ah, tem um e-mail também que é Vonzuben tudo junto arroba bestway.com.br E a gente agora tem a página nossa na internet também, só que é um pouco complicada que depois qualquer coisa alguém pode ligar ou pode é liga na produção ou pode mandar e-mail para o 241 2412538 pode entrar em contato com a gente, muito obrigado a todos Então é isso aí falar com o Edgar aqui também Telefone para contato 269 5003 garoto também do fã clube renato o telefone do fã clube é 294 3547 Thalissa você está tá com alguma produtora aqui em campinas ou em são paulo que o pessoal possa entrar em contato para show Tem? Não, não me recordou é tanto ah? tenho... ela ela então vamos lá pera lá ela ela é segundo não pera aí Telefone de contato. Não, é, por enquanto, em São Paulo, ela tá com a Paradox Music, né? Tá fazendo um trabalhinho aí. Mas, para entrar em contato em Itatiba, é com a Dilso Luciano. O telefone é 011-78050816. Pode falar comigo, Edilene, ou então diretamente com a Dilso está tá envergonhadíssima, tá vermelha, tá queimando. que tal? Gente, na cozinha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Para mim, empresário, que é um grande amigo, empresário muito sério. Sério? Sim. Que coisa muito rara e muito carinhosa, anche para as exigências personales das pessoas, a parte profissional. Coisa rara. Coisa rara. Então, vamos ficando por aqui, vamos encerrar com uma música. Fernanda... Acabou. Infelizmente, acabou. Toda vez que a gente olha no relógio, que o papo engrena, que tá muito bom, acabou. Aquele negócio que o Jô Soares disse, quando você fala, ah, é que a hum. entrevista foi muito boa. Hum. A entrevista foi muito boa. Graças a Deus, ainda bem que foi muito boa mesmo. Mas lembrando que amanhã a gente tá aqui de volta, a partir das quatro e meia da tarde. Amanhã vai ser country, para você que gosta de dançar. pega aqui que vai ter dançarinos e vai ter uma banda tá também. Gosta, a lista né? gosta de dançar. Então vamos ficando por aqui, vamos com a música. Qual que é o nome da música? You and Me. You and me You and me então, va então vamos começar Então vamos lá Pode passar o microfone para Thalissa e Pode. vamos encerrando um Chambers Só muito obrigado pela participação Fechou Just what to do Party is over Another day now Back my bags out the door Watch what you do Boy, you're living in danger I don't want you With me by my side I cannot stand you right now Any longer I'm not playing the stars You and me Just tell me what you wanna do whoa, whoa.